Fala galera sejam bem-vindos a mais um vídeo. Uhum. Nesse vídeo de hoje, quero mostrar e alertar vocês de alguns fatos que estão acontecendo pelo sucesso de vendas do nosso barbeador. Uhum. O que venho falar para vocês é que estão infelizmente vendendo réplicas sem qualidade e até mesmo lojas dando golpes. Uhum. As réplicas custam por volta de R$ 89 reais e são vendidas da China sem garantia e sem bateria. Uhum. E podem ser encontradas facilmente em sites como AliExpress e são descritas como produto descartáveis. Hum. Existem algumas lojas aplicando golpes com réplicas e estão vendendo por de 160 reais mas não entregam. Hum. Recebemos centenas de mensagens diárias de pessoas lesadas por essas lojas. Não caiam em golpes. Compre a original. Então se você está aqui nesse vídeo com dúvidas de onde comprar com a verdadeira segurança. Vou deixar o site oficial. Escute bem, oficial para você adquirir a verdadeira barbeadora. No nosso site oficial seu pagamento é seguir através da plataforma Braip.com que garante a devolução do seu dinheiro caso ocorra algum probleminha na compra. Com a Braip nós recebemos dinheiro depois do produto entregue. Enviamos seu produto de São Paulo. Hum. Completo e com garantia em 24 horas com código de rastreio dos correios. Hum. E você que está em dúvida sobre a Max Barber. Vou falar algumas coisas que podem te ajudar a esclarecer dúvidas. A Max Barber é a prova d'água. Lâmina que não enferruja. Velocidade de 6.200 rotações por minuto. Hum. Lâmina alto afiavel. Nunca perde o corte. Bateria com duração 2 horas. Carregamento ultra rápido. Não irrita a pele. Baixo ruído. Garantia de 2 anos. Então se você quiser realmente se cuidar com o melhor equipamento que tem no mercado hoje. Clique no site oficial que vou deixar na descrição do vídeo. E qualquer dúvida pode deixar nos comentários que vou responder todas. Até mais pessoal.